eu sou muito criterioso na forma como consigo obter informação ou acho que sou não sei se não sei se estou na linha da frente da não acho que não estou mas mas sou muito criterioso e fecho-me bastante naqueles que eu acredito que estão, que estão corretos, isto falando obviamente de uma de uma de uma forma mais mais global eu acho que não sendo dúvida alguma a informação perdeu alguma qualidade não apenas na forma como ela é construída ou como é exposta mas também por quem mas eu acho que isso aconteceu um pouco um, acho que é um pouco transversal a toda a pressão uh, imediata. Eu acho que, no geral, é muito, mas muito difícil, cada vez mais, de fazer alguma coisa bem feita. Não é fazer alguma coisa bem feita, mas acho que, é di... acho que cada vez é mais difícil de nós conseguirmos parar para conseguir criar as condições uh, favoráveis para conseguirmos nos pôr da maneira certa àquilo que queremos por em cima da mesa. Porquê? Porque há um imediatismo óbvio. Uh, a rapidez com que, as co com que é exigido por parte do mercado que tu disponhas, não é? A quantidade que é de tudo que é posto em cima da mesa um, é, é surreal. E, portanto, das duas uma um, e, de e depois o próprio mercado em si é pouco criterioso. O que é certo é que das duas uma, ou tu consegues encontrar aquilo muito específico, não é? eu até costumo dizer que em Portugal se tu fores nisto não, não é mercado, não é porque nós somos tão pequeninos que fica muito complicado tu achar, não porque eu a minha cena é só para aquela malta, pronto, e aquela malta são cinco, pronto, e isso não é mercado em lado nenhum, pronto e portanto, e, e portanto se não é mercado, não é negócio, se não é negócio tu não tens como conseguir um, alavancar. E isto, acontece, e, pronto, e isto acontece literalmente também com qualquer outra coisa. E ao nível da informação, e particularmente ao nível daquilo que é proposto, acho que tem muito a ver com isso. O mercado é tão óbvio e é tão rápido e tem acesso de forma tão gratuita, uh, tão rapidamente, uh, a tanta coisa, que, um, que não é criterioso. O espírito crítico fica um bocadinho, não é assim tão bom, mas não faz mal porque eu entretanto tive acesso. Um, isto tem a ver também com a gratuidade que nós pensamos que, que está ainda renta à internet. Eu por acaso sou bastante crítico em relação a isso e é curioso como eu sendo crítico não consigo me expor um, a quem não a quem não a quem não eu não consigo explicar. Eu não consigo amanhã explicar e tenho imensa dificuldade de dizer Pá, não há gratuidade nenhuma não não há nada na internet que seja grátis nada tudo aquilo que tudo aquilo que se possa pensar que tu tiveste acesso porque uh, é free e, portanto, o oposto é eu não vou pagar para isso não é verdade uh, porque se eu não vou pagar para uh, eu não posso ambicionar que aquilo seja ou real ou com a melhor qualidade possível por... porquê? porque tem que haver trabalho ali por trás e o mesmo acontece com tudo aquilo que houve trabalho por trás e que tu individualmente tens de ter a consciência que tens de pôr algum dinheiro ali em cima da mesa tem que, é, é. E, e, eu, e eu acho que vai ser herculeano e, particularmente, os meios também se calhar por desconhecimento reagiram tarde a isso houve, houve meios que não, o The Guardian por exemplo protegeu-se imensamente bem logo ao início em relação a isso, ou seja, ok, o jogo é este não há problema, nós continuamos a jogar desta maneira pronto, eu lembro-me, estou sempre a dar um bocadinho este exemplo, eu particularmente não vejo mas, mas, mas fui muito a fundo da questão para perceber um bocadinho como é que se passou o UFC, que é uma marca gigantesca da MMA hoje em dia não tiveram dúvidas nenhumas e são talvez as marcas mais valiosas no mundo inteiro não tiveram dúvidas nenhumas, que para existirem, a proposta deles era uma proposta paga, ok? Ou seja, o que é que eles disseram? Não, ok, eu tenho aqui dois indivíduos que vão andar a um com o outro, e sabes uma coisa? Eu sei que tu até gostas disto, porque tu gostas muito é de sangue, não é? Mas olha, para tu por vezes tens que pagar. Eu sei que tu estás em um local que geralmente tudo é, é grátis, mas aqui vais ter que pagar. Dando exemplo, por exemplo, do surf, foi um exemplo completamente oposto. O surf foi dos primeiros dos primeiros desportos no mundo a expor de forma gratuita perante toda a gente em jeito de webcast e ainda hoje não conseguiu, nem vai conseguir, expor só ao mercado dizendo olha, sabem uma coisa, agora isto é, é, é pay-per-view. Um, e, e, e é curioso, não é porque houve um, uma espécie de, de um vício que foi, não, não, isto é grátis. Não é? E, ok, agora estão-me a cobrar, não vou ver. Ontem era gratuito, agora é pago. Não, não nós interiormente não estamos disponíveis para isso, pronto. enquanto que quando um produto é de raiz, não, o produto é este, as pessoas não têm problema nenhum de lá, não, ok, tenho que pagar, como é lógico, pronto, e portanto, acho que esta esta gratuidade, junto da velocidade a que as coisas andam, a velocidade a que o mercado um, quer e exige, não é, uh, vai fazer com que seja muito desafiante ter qualidade, um, os valores das coisas também ficaram muito mais curtos, eu acho que, Uh, reduziu-se bastante uh, o preço das coisas e o preço da qualidade ou seja, tu uh, e particularmente no audiovisual uh, tu consegues ver isto ao dia tu, uh, tu de repente olhas para o lado e se não te pões a pau está alguém quase a oferecer qualquer coisa só para existir não é? e isto ninguém consegue perceber que ao fazê-lo vai estar, a, estar a, vi a, a, a viciar um mercado vai estar a dizer ao mercado, sabes uma coisa, é possível eu costumo dar o exemplo da água, da garrafa d'água, com a crise é? Houve uma altura que, nós, que o mercado percebeu, que, é? que as pessoas perceberam que afinal uma garrafa de água podia custar 50 cêntimos. Eles passaram uma vida a pagar um euro. E nunca ninguém se questionou: opa, Um 1 euro parece-me um pouco caro. Não, era o preço da água, de uma garrafa de água 33. E, entretanto, veio a crise, as pessoas com menos poder de compra. É pá, mas temos que continuar a, a, a vender este produto de completa necessidade básica, que é uma garrafa de água. Então, se calhar, temos de desprimir 50 cêntimos. Nunca ninguém amanhã vai poder estar disponível a pagar um euro, porque ela já custou 50 cêntimos. E portanto. E isto tem a ver também com qualquer outro tipo de serviço. nesta Neste ponto específico, estamos a falar ao nível da criatividade, ao nível da especificidade do trabalho, do, do trabalho que está. Quando tu dispões ao teu programa, há um trabalho gigantesco que está para trás de pesquisa, de descoberta, de scouting daquilo que tu vais querer fazer, com quem queres fazer. Isso é um trabalho que, a partir partida, logo nunca é não é? E, portanto. Um, mas, o, mas, o, mas o, o cliente também não tem, não tem a capacidade para ah, dizer, realmente a pessoa teve que fazer este trabalho um, e portanto acho que este conjunto acho que houve aqui uma tempestade perfeita um, complexa e muito difícil de conseguir debelar, acho que não vai acabar acho que, acho que vai ter que haver uma adaptabilidade eu, eu, eu agora estava aqui a tentar, estava a falar e estava a tentar me, a me lembrar de um projeto que, que tive acesso a ele, tive acesso e qualquer pessoa tem acesso queria me lembrar porque gostava muito de dizer de, de jornalismo Português. português fumaça, uh, fumaça talvez uh, é fumaça.pt agora não me recordo o endereço pá, um, um, um, slow journalism um, slow journalism pá, com, com uma, uma, uma qualidade de profundidade ao nível da capacidade de se exporem as histórias, depois conjugado isto com o multimédia, ou seja, não só o poder das palavras, mas também porque depois também acho que esta leveza Oh, desculpa, este peso que as palavras uh, adquiriram as, as, palavras, as palavras hoje são pesadas pá. Então, se as pessoas conseguem óbvio, repara, se as pessoas conseguem ver quase tudo, ver uh, em movimento, com som aquilo que as palavras transportam não é eu, eu particularmente não, não conseguem, pronto. gosto muito das palavras mas se ao dia de hoje há, este, há este, esta capacidade de, de expor tudo em imagem corrida, de, de uma qualidade enorme para que gastar tempo a ler um conjunto de palavras, não é? e, portanto, este, este, a Fumaça conseguiu pôr em cima da mesa um conjunto de palavras com uma qualidade gigantesca, agregado a, a, a propostas de conteúdos de multimédia fantásticos, numa plataforma de uma qualidade gigantesca ao nível da forma como ela está posta em cima da mesa. E, portanto, isto é possível, mas, curiosamente, para aquilo ser possível e para ser independente, é fundamental que tu tenhas a capacidade de entender que aquilo não é grátis e voltamos à parte da gratuidade, ou seja, e daí, para que aquilo continue a existir, tem que haver uma comparticipação das pessoas de forma uh, óbvia, porque se não for de forma óbvia, deixa de ser independente. E então entramos aqui neste jogo, um, que eu acho que infelizmente chega a um ponto em que, em, em, que, em que eu acho que se dedica, porque é mais fácil ser de outra maneira. Acho que foi o descalabro total, particularmente quando houve o lockdown, Acho que houve um descalabro total na leveza com que as pessoas, de repente, acham que há uma esperteza absoluta na partilha daquilo de, de que, entretanto, alguém digitalizou ou teve acesso à parte digital. acho, acho uma leveza até meio constrangedora. E depois, quando acho por isso, há pessoas que, que até são muito paralelas a ti, porque ou trabalham contigo ou porque são teus amigos e, de repente, Estão a fazer aquilo e tu ficas, tipo, mas calma, qual é que, é que é o valor que me faz ser amigo desta pessoa? Porque eu acho que isto é mesmo no âmago, não é? Tipo, caraças, estamos aqui a falar de alguém que está a expor-se a trabalho e que em nenhum momento parou, pronto, aí vem a ingenuidade e eu continuo a acreditar que é de facto ingenuidade, pronto. E, portanto, eu concordo 250 mil por cento contigo, eu acho claramente que nós temos que parar e pensar, ok, eu tenho acesso à informação e particularmente sou exigente nessa informação, então se eu sou exigente e se eu quero continuar a ter acesso a ela e se eu ontem tinha condições ou eu estava meu para comprar o um jornal na banca mas hoje não estou nem aí porque eu já não compro jornais na banca pá, esses mesmos jornais estão a, a ter qualidade gigantesca e exposto a ti de forma digital e portanto acho que é o limite dos limites que tu exposte uh, a, uma, a uma assinatura, eu particularmente faço em dois jornais básicos um diário e um semanal portugueses, se te disser que não os consigo ler na sua ótica global. É, é, é, é pura das verdades, mas em nenhum momento sequer consigo ousar pensar que um, consigo dar uma vista de olhos uh, numa página principal de um, de um jornal online e não pensar que estou no meu espaço, ou que posso bloquear as, as matérias que mais me interessam, que posso pôr notificações sobre aquilo que alguém escreveu e que me interessa que eu leia todos os dias. Quer dizer. Um, Acho que temos mesmo que trabalhar todos nesta ótica de pensar que não há gratuidade nenhuma. Não é óbvia essa gratuidade em relação à, à informação. Ela tem que ser, tem que ser paga. Ela tem, as pessoas têm que entender que alguém parou e teve a capacidade de ir àquele, profundamente àquele, àquele local e adquiriu aquele conteúdo e que, e que percebeu e que o expôs. Nós toda a gente anda a falar muito impressionada com o ex-primeiro-ministro o primeiro-ministro da República Checa e com o, o do Bahrein que comprou não sei o que porque entretanto aos Pandora Papers mas ninguém parou para perceber que se estiveram 600 jornalistas no mundo inteiro um, à procura e a esbravar e a conversar e a porem-se em risco em muitas alturas para, para se exporem àquela informação que depois temos de uma forma completamente inócua e de grande simplicidade um, e eu acho que aí vem vem cá atrás alguma algum, alguma capacidade que temos de ter também como responsabilidade cívica de nos expormos àqueles que conhecemos e dizer, olha, sabes uma coisa, isto existe desta maneira porque alguém o fez. Um, e, portanto, eu acho claramente que há, tem que haver algo mais de quem está atento para expor -se e dizer assim, não faças isso.